Olá moçada do YouTube. Tudo tranquilo com vocês? Seja muito bem-vindo a esse canal. Com certeza é o mais transante desse Brasil de meu Deus. Então já mete o dedo no gostei. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito para se tornar membro desse clube dos pegadores do YouTube. Compartilhe esse vídeo com toda a torcida do Flamengo. Beleza mano? Hoje como é de costume, trago mais uma belíssima dica para você que já está aborrecido e puto de ser humilhado por gozar rápido demais e deixar suas parceiras na mão. Mas fica de boa mano. Que depois dessa dica posso te garantir que isso nunca mais vai acontecer com você. Então não vá embora e assista até o final porque essa poderosa dica caseira é incrível e me ajudou muito quando eu sofria com essa praga da ejaculação precoce. Muito antes de eu conhecer o protocolo que me tirou e que sempre tenho o prazer de indicar aqui no canal. Vou deixar o link desse incrível protocolo aqui na descrição ou no primeiro comentário. Mas vou logo avisando essa dica não se trata da cura definitiva da gozada rápida. Ela é somente para você não passar vergonha com aquela mina massa na hora daquela transa gostosa. Mano, por mais que essa dica funcione é importante você que é casado. namoro, e gosta de pegar geral e sofre de ejaculação precoce. Clique no link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário e conheça o protocolo da cura definitiva e siga os passos a passos e acabe de uma vez por toda com esse sofrimento. Fazendo isso você vai receber o tratamento completo pelo seu e-mail. Colocando em prática e com determinação, garanto que em 4 semanas você já estará curado. Assim como curei, combinado, o recado foi dado. Arranja logo uma folha de papel, uma caneta. O lápis e anota aí os ingredientes para você fazer ainda hoje esse incrível chá. Bora anotar? Na composição desse incrível chá caseiro, para ejaculação precoce vai a Damiana. É uma planta medicinal também conhecida como Damiana mexicana. Em um estudo realizado em homens impotentes e com algum grau de ejaculação precoce, o extrato da Damiana aumentou consideravelmente o libido. Diminuiu a ejaculação precoce e foi eficaz como um estimulante sexual sem afetar a atividade locomotora ou causar outros efeitos colaterais. Vamos ao preparo desse poderoso chá? Então são eles, duas folhas de damiana, 200 ml de água e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Em seguida, coa e tome. É recomendado que o consumo desse chá seja feito de acordo com a orientação do médico ou do seu fitoterapeuta para evitar possíveis efeitos colaterais. Sendo normalmente aconselhado o consumo de até duas xícaras por dia, Beleza moçada, agora seja franco, essa dica merece seu gostei não é mesmo? Já deixa aquele joinha aqui embaixo e compartilhe com todos os torcedores do Mengão, para que eles também possam conhecer dessa maravilhosa dica caseira para ejaculação precoce. Ah, lembrando moçada, essa dica não é uma cura definitiva para ejaculação precoce. Ok? Se você sofre com esse problema eu te aconselho a procurar uma ajuda especial em busca de uma cura definitiva. Graças ao meu bom Deus finalmente estou livre desse mal que já me fez sofrer demais da conta. O que me curou de verdade foi seguir o protocolo único que ensina o um método mais eficaz para a cura definitiva. Vou deixar o link logo abaixo na descrição ou no primeiro comentário. Hoje graças a Deus não preciso de remédios e nem de dicas caseiras para aguentar 1 hora e 47 minutos na cama e se você quiser você pode também durar isso. A cura definitiva da ejaculação precoce é feito na sua própria casa e com total sigilo. Assim como rapidamente eu curei a minha. Com você não será diferente. Clique no link que está na descrição ou no primeiro comentário e pare de gozar rápido. Beleza? Te desejo toda a sorte do mundo e muitas noites de foda demorada.